Olá, boa noite, ou melhor, ara, noite, larga a mão que o Globo Repórter de hoje vai desbravar a onda pantaneira, o jeito de falar que virou moda, os personagens que mais surpreenderam e a repercussão nas redes sociais, eu tô com reiva que vai acabar a pantanar. a novela conquistou o país. Febre do momento. A intimidade da atriz, que encantou a todos, como Maria Bruaca. É a hora de chegar na casa dos outros, né? Quem está acordado desde as cinco e meia, <risos> eu já estão no meio da manhã. Relacionamento abusivo, desmatamento, homofobia, temas que mexeram com o público. O eu está ali para dizer que a gente pode assumir qualquer função. E os turistas estão visitando o Pantanal querendo viver como peões. Pantanal conseguiu romper os limites da televisão. Parece o mesmo cenário, mas esse Pantanal fica bem longe do famoso retratado pela novela. Aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em áreas remotas do Brasil ou em grandes centros urbanos, a novela virou mania nacional. Vamos embarcar numa viagem para conhecer o Pantanal que se espalhou pelo Brasil. Sete em cada dez brasileiros já assistiram a novela. São 157 milhões de pessoas, mais que toda a população do Brasil em 1990, quando a primeira versão foi exibida. De lá para cá, muita coisa mudou. Agora dá para ver os capítulos de qualquer lugar. Até daqui. O destino é ser Bruaca, eu nasci Bruaca, eu vou morrer, eu vou morrer Bruaca. A Maria Bruaca mudou o destino da Isabel Teixeira. Atenção, ação. Aos 48 anos, a atriz, com uma sólida carreira no teatro, também como diretora, dramaturga, conquistou o Brasil na pele da mulher oprimida pelo marido machista e bruto, o fazendeiro Tenório. Eu lhe procurei ali na nossa cama, não um mulher cheio Você perdeu a vergonha nessa cara. Os olhos profundos e tristes da Maria Bruaca se iluminam com a alegria e a leveza da Isabel. Ela é solar. Acorda antes das seis todos os dias para aproveitar as manhãs. Paulista da capital está vivendo no Rio. E mesmo com todo o sucesso, segue simples, talvez por isso deslize pela orla sem ser reconhecida. Eu venho pro chão, pro mar, pro horizonte. Sou invisível, ninguém me reconhece. Mas sabe de uma coisa? É, não, eu tava pensando que eu gosto de me misturar com as pessoas assim. Gosta também de receber Mas e acolher. Sete e meia da manhã, é hora de chegar na casa dos outros, né? Seja quem tá acordado desde as cinco e meia, <risos> já estamos no meio da manhã. <risos> Fiquem super à vontade. E me conta uma coisa, como é que é teu dia a dia? As pessoas são tão íntimas de você, mas não sabem como é que é a rotina da Isabel. Eu acordo às 5h30, faço uma meditação de 20 minutos, faço café da manhã, corro. Boa cozinheira você? Não, péssima. <risos> péssima. Não é a minha praia. Pode ser um dia, né? E é a praia de Maria Bruaca, né? É, é. E o que que cativou tanto o telespectador? Nossa, o que eu tô recebendo de, de mensagens por todos os lados. Eu nunca me senti assim tão livre na minha vida, gente. Acho que é uma personagem que faz com que a gente pense sobre a gente mesmo, aceitando que nunca é tarde mesmo. Aceitando que a vida tá sempre começando. Então você perdoa? <risos> Tá perdoada. <risos> sumindo do mesmo jeito que eu tento reverenciar a Ângela. A Ângela Leal foi a Maria Bruaca da versão original. O primeiro encontro das duas numa festa de família foi um capítulo emocionante da vida real. Meu, o meu amor. Ai, que levou... Saudade, palavra triste. Quando se perde um grande amor. Na novela, uma das cenas mais bonitas mostrou um talento que a Isabel herdou do pai, o cantor e compositor Renato Teixeira. É uma ideia do América ele falou: canta, vamos cantar. E eu pensei: nossa, ela vai começar a reconstruir o chão, a fazer o restauro dela mesma na água é... e pela música. Meu primeiro amor tão cedo acabou. Só a dor deixou nesse peito meu. E, e jogar a aliança ali, é, um, eu acho que ela teve uma compreensão de que realmente existiu um amor. Né? Não verei jamais. Foi lindo. Eu amei também, eu amei, amei, acho incrível. A Isabel estuda muito cada cena, lê e releia os diálogos e faz marcações em cadernos. Eu vou pôr nos clipes. Esse é o que eu te falei, que é o último. Não dá pra gente dar uma olhadinha, não? <risos> é, né? Eu vou até pôr aqui embaixo <risos> pra você não olhar. <risos> Sabe o que é isso, Beth? A gente tá mexendo com o que a gente não deve. Você <risos> quer dar história do último capítulo da novela? Ó, ó o que tá com Tempestades lá fora. Que só de Nos <risos> estúdios, a Isabel também é vendaval. Ela chega chegando, ela é <risos> divina, eu tô apaixonada por ela por toda a minha vida. Minha. Como se vê, a paixão não é só do público. O <risos> é uma abruaca maravilhosa, emoção, a flor da pele. Mas a senhora sabe que a violência doméstica não se limita à agressão física, não sabe? Em outras palavras, Maria, não é porque você não tomou as pauladas que você não sofreu violência doméstica. É, exatamente. É assim, palavras, ofensas... Com essa personagem a gente está falando Talvez de abuso, não. né? De abuso que ela não percebe. Ela começou a achar aquilo normal. Eu vim saber se, se você tá precisando de alguma coisa. Quando eu estiver precisando, eu chamo. Mas eu acho que tem uma hora que ali é um passo que ela dá de, de eu vou mudar e que não tem volta. Você pega a sua mulher e os filhos que você fez nela, e você vai-se embora. É um pessoal que tá vendo, jovem, que tá antenado no, no livre-arbítrio, que olha... A, a, a Maria Bruaca e fala, não, bota um cópia, reage, vamos lá, somos todos Mary Bru, 100%, Bru. porque não pode mais. Simples assim, tem coisas hoje em dia que não pode mais. Mãe. Mas, afinal, quem é a Isabel? Eu. <risos> Uma mulher em movimento. Eu gosto demais de viver. Eu gosto de estar onde eu tô. Eu adoro ser humano. Eu acho que todo mundo tem uma grande história para contar. Ô, ah! oh, maluca! Personagens fortes que inspiram outras mulheres. Da ficção para a vida real. Longe do Pantanal, à beira-mar, no Rio de Janeiro... Dilma, dê uma água para mim, por favor. A tapera é bem diferente. Aqui na barraca da praia do Leblon, todo mundo é bem-vindo. A Juma da Praia, na verdade, se chama Débora. E por que será que ela ganhou esse apelido? Eu tenho garra, eu tenho muita coragem, tem aquele jeitinho dela meio rebelde, que acha que tudo tem que ser do jeito dela, do jeito dela e ponto final. Esse é o meu jeito. Mas a Débora não precisa ficar com reiva para virar onça. Comecei a adquirir roupas de onça por conta da novela. A Débora não é a única. As lojas estão faturando com essa moda. De 10 pessoas, 8 pessoas já entram é, procurando oncinha. As estampas tradicionais, como essas daqui... Até as mais coloridas. É onça para todo lado. Febre do momento. É aí que o pessoal chega na loja, porque o que você tem de oncinha? Sunga, slim, tradicional, biquíni, maiô, tem tudo. As onças da ONG Ampara agradecem. Então a novela ela veio na hora certa. Isso facilitou e muito para que a gente pudesse usar a favor das próprias onças esse pedido de ajuda para que houvesse uma contribuição para a conservação da espécie. O Instituto, com sede em São Paulo e atuação no Pantanal, criou uma campanha em parceria com algumas grifes, que doa parte do que é vendido com estampas de onça para projetos de proteção dos animais. Vamos entrar? Dá licença, dá licença. No armário da Débora, a Juma da Praia, encontramos mais de 12 peças com o mesmo tema. Em todas as peças que eu vou, as pessoas perguntam, você está de Juma hoje? Você está toda pantaneira? A influência da novela não é só no visual. O Pantanal me fez refletir sobre muitas situações. Né? E ali a gente vê o quanto é importante nós, mulheres, buscarmos a nossa independência, o nosso empoderamento, buscar se amar, se valorizar. Eu acho que isso é um ato de dizer basta para essas formas de opressão. Você não me chama mais de boaca. Eu sou falando sabe do quê? Eu estou falando de amor. Muita gente se acostumou a ver Pantanal primeiro assim, na tela da TV. Mas nós sabemos, essa não é uma novela qualquer. Pantanal conseguiu romper os limites da televisão e também veio parar... Aqui nas ruas. É porque Pantanal está nas rodas de conversa, está nos pontos de ônibus, está no dia a dia dos brasileiros. Mas a novela não está só na boca do povo, não. Está também nos dedos do povo. Porque é nas redes sociais que Pantanal vira meme, reúne milhões de comentários e também se transforma em histórias à parte. É a Jéssica gritando, o velho do rio, o velho do rio. Pantanal virou o mesmo conversa de bar e quase sempre em Pantanês. Calma. é bom. Pantanal é bom demais, tem tantos memes, tantos dialetos, né, que a gente gosta de falar. Não foi à toa que o vídeo... Ficou tão famoso. O vídeo já tem quase um milhão de visualizações. A gravação descontraída foi ideia da Jéssica, de 22 anos. E todo mundo começou a comentar muito na internet. Eu falei, não posso ficar de fora, né? Acuda, Por que, que tu achas que tantos jovens estão encantados pela novela? Presos, presos na novela. Com tantos personagens que realmente fazem a gente se identificar. E tantos assuntos importantes, né, como racismo, homofobia, é, o, o desmatamento. Então tá todo mundo antenado porque a galera se identifica. A determinação da Guta e o jeitão arredio da Juma conquistaram todos eles. Eu não gosto dela. Acho que ela representa muitas mulheres, né? Quando eu tô com reiva, ninguém me segura. Eu só viro quando eu fico com reiva. Quando eu não gosto é isso. Não quero, vou embora. Só não tem espingarda, né? Calma, nós só viemos conversar. São mulheres fortes, mulheres firmes, né? Mulheres que não abaixam a cabeça delas, querendo ou não, que lutam pelo que elas querem. Mas a queridinha da turma é a filó. É que a atriz girapaz é paraense. Já tô caprichando por causa da Juma e do fio dele, né? E Ela é uma referência pra todos nós, porque ela é até daqui, né? Do, do Pará. Então é muito bonito ver alguém daqui estrelando uma novela das nove, tendo toda essa força que ela tem. Você acha que ela não vai gostar do meu carreteiro? Tem muita diversão, mas tem assunto atual, não é? Sim, com certeza. É diversão com consciência também, né? Oi, boa tarde, senhores Piões. Opa, boa tarde. Zaqueu, que é um homem gay e totalmente assumido, e ele tá lá no meio da pionada e ele sofre com isso. Ele não baixa a cabeça e ele tá lá pra ser respeitado, como todos nós temos que ser. Eu agradeço, Trindade, mas eu não preciso que me proteja. Mas não é o que parece. Mas eu exige respeito. O respeito ao meio ambiente é outro ponto alto para esses amigos. A gente sabe que o Pantanal é um dos biomas mais agredidos ultimamente. Então é muito importante a gente ver isso na TV, ver que a gente precisa cuidar, preservar o que é bonito e o que é nosso, principalmente. Dá um alcance para tudo. E aí a gente começa a refletir sobre o que é nosso, assim, mudar as nossas atitudes do hoje. Pensando bem... Pantanal tem muito da Amazônia. As águas, a importância das matas e também lendas e personagens encantados. Com certeza, a encantaria do Velho do Rio, a gente cresce aqui na Amazônia, a gente vê muita encantaria, o Boto, a Yara. A gente vive num lugar com muita natureza ao nosso redor, com muitas árvores, com bacia aqui, o um rio assim que, que circunda a nossa cidade. Então isso é muito forte, né, gente? Sabe o que consegue encurtar a distância dos quase 3 mil quilômetros que separam Belém do Pará de São Bernardo do Campo, em São Paulo? O coração Esse cheirinho que invade a casa e avisa que mais um capítulo de Pantanal vai começar na TV. Começou! Vai, minha filha, estou aí logo. Toda noite é assim na casa da família Micheloni no ABC Paulista. Passou ele? Abraçou. Eu não quero pegar a raiva do C. Ainda mais quando tem cena importante na novela. Meu Deus! Uhul. <risos> a cobra vai fumar. Não mapa. tem como não comentar. Não foi ainda. Ou fazer caras de bocas, ou rir. É assim mesmo, as emoções me se misturam respeito, o tempo não... todo. Eita! Eu falei que ela errou, que ela ia errar. Mãe, o que está acontecendo? Tá ela isso essa errado. distância, tem que ser tá muito mão furada. Nessas horas, quando o mundo dos personagens está movimentado na TV, o celular aqui na vida real também não para. Mandaram um gif da, da nossa Mary Marybrew, perfeita, nunca errou, só errou o tiro. Não acontece só com a Vitória, não. Ao mesmo tempo, todas as noites, milhões de brasileiros criam e desbravam um Pantanal à parte na internet. É o grupo do Pantanal. Quem são os mesmo? monte de gente tem o Brasil inteiro. E quem te convidou? Eu que fiz. <risos> Depois do vídeo. Oi, meu nome é Vitória e eu tô há um dia assistindo o Pantanal. Meu nome é Vitória e eu tô há uma semana assistindo o Pantanal. A Vitória tem 25 é Vitória. anos, é atriz eu e bombou na internet com esse vídeo divertido sobre Pantanal. Minha graça é Vitória. Eu já tô dois meses vendo Pantanal. E foi bem aqui que eu gravei o vídeo. Entra, Thiago, para você conhecer. Vamos ver, com licença. É todo famoso banheiro. Famoso banheiro. Vitória, um banheiro pequeno. É. Ganhou uma proporção que você nem imaginava, mais de 23 milhões de visualizações nas redes. <risos> e aí você parou aqui, olhou pro espelho e falou... No Sofia de magoar. eu tô com reiva que vai acabar Pantanal. Cheguei na mesa, eu quero saber se quando vocês se reúnem pra tomar café, pra almoçar, o assunto é Pantanal também ou não? Claro. Também é? <risos> Opa. A blusinha da outra. Olha lá, você veio a caráter, né? Eu vim, claro. Você também é muito fã da novela? Muito, muito, muito. Eu assisti né, a, a primeira vez. <risos> agora assistir novamente, né? Que não era uma inovação dentro da televisão, né? O fato da novela estar sendo feita em um local né, é cheio de, de, de... da natureza. Uhum. A minha história com o Pantanal é antes da novela, né? Eu uhum. comecei a pescar em 82, ir o Pantanal, dois anos a gente vai. Antes da primeira novela da moda, né? O que você gosta, assim, de assistir? Olha, eu gosto do chalaneiro. <risos> <risos> é o meu estilo, é o homem uhum. na dele é um homem sábio, né? Ele sempre tem uma palavra de, de, de consolo, de incentivo e de verdade pensando que essa vida é bonita demais para se ser sozinho. A roda de música que eles fazem... Sim. a é família. Claro. Exatamente isso. Não tem um celular. Um de 12 braças. Estão sentados perto da fogueira, conversando e ouvindo música. Isso é lindo. Nós somos uma família que gostamos de todos sentarem à mesa para café, almoço e jantar. Então também na novela estamos juntos. Pantanal também tem deixado as relações da Vitória com as amigas e com o um namorado mais fortes, duvida? Comecei a assistir com ela, com a minha família, meu pai e minha irmã assistem todo dia também, e aí você acaba pegando, né? Eu falo muito, não fala nada, muda pra ela. Fala nada, muda. <risos> o que vocês mais falam de Pantanês entre vocês mesmo na vida real, assim? Ah, o ar ah. é toda hora. Ah. Obrigada, Zé. Nunca. teu marido? Eu comecei a ver a novela sozinha. Uhum. Aí ele começou a beijoar, ele beijoar, e daqui a pouco ele tava me mandando esse áudio aqui. Ah, é que eu vou trazer você pra casa, nem que for no laço? <risos> é, na é diferente ver a novela acompanhando no grupo, acompanhando nas redes sociais? É. Com certeza. Porque no grupo ali você às vezes viu alguma coisa fala, gente, você viu o que ela fez? Meu Deus, e agora? O que você acha que ela vai fazer? Ah, isso é bom. Mais ah, é divertido. Sim, sim. Ah, vou ver. <risos> Acho que vai parar o Brasil no último capítulo. O é Pantanal é um fenômeno midiático. É quando uma novela, ela consegue o máximo de vínculo de conexão com o tempo que a gente está vivendo. Seja de jovem, seja da mulher, seja da natureza, seja da questão do casamento. Valores como da amizade, valores de como estar em família, valores como de solidariedade, de não preconceito. Há um, um sentimento de Brasil, de brasilidade que se instala que você sente quando você está torcendo pelo Brasil numa Copa do Mundo. No caso aí, uma nação. E você também está querendo saber o final dessa Copa? Ou melhor, dessa novela? Aqui tem o um capítulo final. Então espera até o último bloco para ver a entrevista com o autor da nova versão. Precisa mexer, onde precisa mudar, o que E a seguir você vai ver. Pantanal aumenta a consciência pela preservação ambiental e movimenta o turismo ecológico e noveleiro. E que tal conhecer o Papai Noel do shopping, que agora ganha a vida como velho do Rio? É já já. Um cenário natural digno de novela, lugar onde a areia branquinha mergulha nas águas do Rio Negro e os bichos conquistam todos os espaços. Céu e água se misturam num espelho mágico, que faz da ficção e da vida real uma só história. Te amo, Gilmar o sucesso da superprodução da Globo, gravada em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, se espalhou pelas diferentes regiões do Pantanal, que tem mais de 130 mil quilômetros quadrados em dois estados. Quase 300 quilômetros longe da fazenda do Zé Leôncio, nos encontramos com famílias que vieram pra cá, atraídas pelas belezas que viram na TV. 9,9 dos nossos público era só homens que vinham para o Pantanal praticar pesca esportiva e de repente as mulheres falou assim não agora não eu vou também conhecer e o que a gente vê na novela consegue vivenciar aqui ao vivo na íntegra. <risos> O desejo de também viver as emoções da ficção trouxe lucros reais para a economia local. A movimentação dos barcos-hotéis cresceu quase 54% no primeiro semestre deste ano. Isso em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. Isso aqui é o renascimento todos os dias, né? Da natureza, dos bichos, das árvores... E levando isso para novela é para conscientização mesmo das pessoas do quanto isso aqui é importante para o planeta, para gente, para vida, né? Eu sempre tive vontade de vir e essa moda da novela Pantanal inspirou mais ainda e a gente tá aqui. <risos> a gente tá faltando também ver a área do pecuária a área do gado, que gosto muito do gado, né? Gado a gente vê mesmo é no Pantanal de Miranda, de onde a novela foi gravada. Aqui, o peão virou o guia turístico. A gente é até comparado com alguns atores, né? Então isso, para nós, é motivo de muita alegria. Você é o Tadeu? Eu sei lá. Quem não pensou em fazer parte da comitiva do Tibério, Tadeu e companhia? Nós vamos acompanhar uma comitiva de verdade para levar esse gado até a sede da fazenda. Seguimos firmes na missão, sem deixar o gado se espalhar. Experiência única para Jane, que veio de Santa Catarina. Na novela a gente assiste e a gente realmente fica pensando, ah, é assim, não é assim. Daí quando você vem para cá e você vive essa emoção, você vive o Pantanal, daí você percebe, nossa, isso tudo é muito maior do que eu está assistindo. Tem mais gente conhecendo o Pantanal, tem mais dinheiro movimentando a economia e mais emprego sendo criado. Esta rede de pousadas aumentou em 50% o número de funcionários. Queria uma nova experiência, uma nova oportunidade, algo diferente. Trabalhar em minha natureza é muito legal, muito gostoso. Estou amando 47 pessoas trabalham aqui dentro do barco hotel, a movimentação não para nem mesmo quando os turistas estão lá fora pescando. Agora o salão está sendo preparado para o almoço pantaneiro e onde o serviço está pegando mesmo é ali ó, dentro da cozinha. O tempero daqui é igual ao da filó, é bom mesmo. Melhor. É carreteiro. Pela novela, o Brasil conheceu a cozinha pantaneira. O churrasco de chão é quase um personagem nas festas dos Zé Leoncio. A alegria embalada pela moda de viola. Tudo me encanta. Conversas, piada que eles têm, né? E as músicas, né? Sempre o cavalo preto. o é um cavalo preto! É um cavalo preto. É. Tenho meu cavalo preto, o nome de ventaninha. Um laço de e graça, de uma... Angélica e João passaram no Pantanal os últimos dias como noivos, sonhando com o casamento. E adivinha qual a trilha sonora do casal? Como tá todo mundo assistindo, né? Virou uma febre a novela, tá todo mundo assistindo. Acredito que todo mundo vai sentir aquela paixão ali, a gente quer transmitir aquela paixão do Juventino da Juma mesmo, sabe? Uma a paixão natural, é. Do casamento. Quando tocar a música, todo mundo já vai, ah, Pantanal, Pantanal. <risos> o casamento foi no fim de agosto e a música, como o João Pedro já previa, emocionou os convidados. Sabe o que eu acho legal, mais que tudo, é que eles vêm na novela, só que aqui é real. Então eles vêm e falam, nossa, é assim mesmo? Tem os releonços por aqui? Tem sim! Né? Tem a mulher pantaneira aqui? Tem sim! Me dá muito orgulho. Muito orgulho, orgulho mesmo de ser pantaneira mesmo, de alma e coração, de poder mostrar isso para o mundo inteiro. O Pantanal Real também está nas cenas que impactaram o país. Um campo coberto de cinzas, um rastro de destruição, deixado pelos incêndios. O Brasil parou para ver o Velho do rio lutando contra o fogo. O sofrimento do personagem reflete o drama que o Pantanal vem enfrentando nos últimos anos. Quando a ficção se confunde com a vida real, difícil não se comover. Essas cenas conseguem sensibilizar uma grande quantidade de pessoas e mostrar como é difícil, como é doloroso trabalhar né, nesse bioma, nessas situações tão críticas que é na época dos incêndios florestais. Ambientalistas tentam agora encontrar caminhos para a relação do fogo com o Pantanal. O fogo ele é um elemento que faz parte da paisagem aqui no Pantanal. De forma planejada, controlada, né? Quem vai poder queimar, que ano, que época do ano. Se todo mundo fica interessado em conservar, todo mundo fica tocado né, por alguma coisa que que viu na novela, não só as pessoas, eu, você que estamos aqui no bioma trabalhando, mas as pessoas que estão fora vão querer né, que isso seja preservado. Pessoas como o seu Roberto, como um bom brasileiro, ele dá valor ao lugar onde vive e tenta aproveitar muito bem as oportunidades. O cabelo grisalho e a longa barba te fazem lembrar alguém? Se você disse Papai Noel, acertou! 13 anos seguidos trabalhei no shopping, gosto muito de ser Papai Noel, é muito gostoso. Mas, se você pensou no Velho do Rio, também acertou. O primeiro convite para representar o Guardião do Pantanal veio da organização de um congresso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fã da novela, seu Roberto sempre gostou do personagem, mas nunca imaginou que poderia entrar na pele do Homem Sucuri. Me fala uma coisa: o senhor se acha parecido com o Velho do Rio? Olha, assim de cara limpa, não. O pessoal vai falar. Isso daí não é o velho do rio. <risos> Agora, depois que eu faço a maquiagem, aí fico mais ou menos parecido com ele. Nos bastidores da novela, Osmar Prado também passa pela caracterização. O corpo inteiro se transforma. Aqui é o seu Roberto mesmo, que aos poucos vai dando os tons de um rosto castigado pelo sol pantaneiro. Aqui a gente se vira nos 30 e vou te dizer, hein? fica bom. Depois que eu descobri esse personagem, eu passei a ganhar um, um dinheirinho melhor. E em todo evento é assim: aqui é chupa e velho do rio. Ele vira cobre. Vira, lá no Pantanal vira. Aqui, na vida real, que mensagem o velho do rio do seu Roberto tem para nós? Se amar sempre, se amar sempre. Quanto mais amor tiver, melhor é a vida da gente. Vejo o Deus se manifestar acima de todas as coisas. Do amor. dia antes de gravar é assim, sozinho, Silvério Pereira, é concentração total. Atenção, silêncio, gravando. Quantos dias que é pra nós ficar fora? Uma mais de semana. E a responsabilidade de interpretar um personagem como esse. É porque eu não tô ouvindo gente daqui, nenhum deles entende a dor dos aqui, só eu. E eu não vim aqui pra ser motivo de chacota dos outros que eu quero trazer esse lugar do, do empoderamento, da coragem, do desejo que a gente tem de ser aceito e respeitado na sociedade. O ator tem causado grande repercussão como Zaqueu, o mordomo gay que quer provar que também pode ser um peão. Não, não foi isso que eu disse. Ah, mas é o que está todo mundo dizendo, o tempo todo, que meu lugar é onde? Na cozinha! Que porque eu sou gay, eu não posso, eu não tenho altura para fazer o trabalho do homem. Ah, uh, Larga a morte! O meio que o Zaqueu vive na novela é machista, cheio de preconceitos, e tudo isso está sendo representado em Pantanal por personagens que vivem uma realidade bem diferente da dele. E aí em cenas, o Zaqueu tenta combater cada um desses preconceitos. Antes isso tudo fosse só ficção, tivesse apenas lá nos roteiros da novela. Mas essa ficção ainda carrega muito da realidade que existe do lado de fora dos estúdios. É preciso que as lutas estejam aí porque as pessoas radicais, no sentido preconceituoso, né, elas precisam ser vencidas. Sim, não dá mais para aceitar que essas pessoas estejam aí porque é isso que causa a violência. Em vários momentos, o personagem levanta reflexões sobre a homofobia. Minha vida inteira foi motivo de chacotas, alvo das piadas dos outros, dos apelidos... Acontece que eu também sou uma pessoa. Eu não sou uma piada. Como qualquer outra pessoa, eu também tenho os meus sentimentos. Meus sonhos. E o direito de ser tratado com respeito. As discussões têm sacudido as redes sociais. Quando a novela consegue vir com informação, isso vai sai de dentro daquele horário. Isso vai para as esquinas, vai para os bares. E a partir do momento que isso começa a ser falado, isso é questionado, é provocado isso isso pode causar uma transformação. Transformação que também está acontecendo com os personagens que convivem com o Zaqueu no Pantanal. Quero que vocês saibam que de hoje em diante, quem fizer pouco caso de alguém, seja por motivo que for, pode juntar suas stride de rei e se embora daqui. Acabou essa história. Acho que fica claro para todos eles que eles realmente pesaram a mão e que eles precisam só aprender sobre esse assunto. Aí eles vão entendendo, é, de fato somos iguais. Temos desejos diferentes, mas somos iguais. E isso é maravilhoso de se compreender. Olha o cachê pra você. Olha aqui. É bonita, essa, né? É. Conhece é esse carcará? Carcará é que nem eu não sei, ó. Bicho brabo, brigador. Vamos pra lida? Bora, seu brotar Faltam duas semanas pro fim da novela. E como será que o autor da nova versão está encarando todo esse sucesso? A gente veio até a casa do Bruno Luperi. Olá, que bom ser recebido. Me diz aí, como é que você está se sentindo? Ah, estou muito feliz, muito satisfeito, entusiasmado e ansioso pelo final. Seu avô, Benedito Ribarbosa, lá em 1990, né, quando fez a primeira versão, até agora, né? 2022, a sociedade mudou, o Brasil mudou. A sociedade evoluiu muito em diversas agendas, mas dialoga pouco entre as questões que foram surgindo. Não interessa a roupa que ela estava usando, não interessa se uma mulher ou qualquer pessoa te disser não, é não. E a grande oportunidade que eu tive com esse trabalho foi de olhar para o nosso tempo, olhar para a sociedade e tirar uma foto real do nosso tempo. Então é como se esses personagens que ele concebeu há 32 anos atrás tivessem brotado a vida hoje. Eu do fole de festa que aqui veio lá do sertão. Me emociona muito, todos eles me emocionam muito. É, poder falar de, de coisas que não, não dizemos, né, no meio de uma sociedade machista esses têm... Existe a dor da mulher, existe a dor do homossexual existe a dor do homem de estar preso nisso também, né? De pessoas que são cerceadas da sua emoção, do seu, do seu, da sua sensibilidade. Personagens muito reais, né? São muito reais. Ela foi sua companheira. Eu fico muito feliz de, da de oportunidade que eu tive de poder retratá-los com a justiça que eles merecem. Eu acho que a gente não pode se calar diante do momento que a gente vive. Sabe esse político de carreira, que nem meu quase sogro? Hum. Então, então, de certa forma, quando a gente dá as costas pra política, a gente tá ajudando é eles. Se o Brasil enquanto sociedade tivesse escutado a mensagem do Velho do Rio há 32 anos atrás, essa novela não tinha razão de ser hoje. A natureza urge por esse resgate. A questão é o homem perceber isso. O bicho homem precisa entender que foi ele, o elo, que se perdeu do resto. Ó, oh, Bruno... Foi buscar algo que eu considero bastante simbólico, não é? é. <risos> Me mostra esse caderno aí. Aqui foi onde nasceram as anotações do a, dessa adaptação do Pantanal. E... A cena do roteiro original você escreve em vermelho? Em hein? vermelho e ao lado tem já a adaptação, o que precisa mexer, onde precisa mudar, o que tem que sair, o que entra. Aqui tem o um capítulo final? Aqui não, deixei lá em cima, não vou mostrar. <risos> Ai, não foi dessa vez! E qual a mensagem que você acha que Pantanal deixa? Na importância das pessoas se reconectarem. Tem um cachorro bragado, é pra minha companhia. Dos seres humanos se reconectarem com a natureza. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem de preservação de muitas coisas, né? muitos valores e transformação de outros tantos, né? são como veias serpentes, os rios que transam. O, o Globo Repórter termina aqui, mas a novela só acaba em duas semanas, hein? Para ver um pouquinho mais da entrevista exclusiva da atriz Isabel Teixeira, aponte o celular para o QR Code que aparece na tela e vá até o nosso site. E para assistir de novo ao programa, você já sabe, acesse o Globoplay. Agora você fica com a série Labreia. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Vai ficar assim a notalidade da, da pureza, parte do Brasil que a, o brasileiro não conhece, né? Eles estão incentivando muito a preservar né, a natureza. Se tivesse vários velhos do Rio como ele, acho que o mundo estaria totalmente diferente do que está hoje. a homofobia, né? Eu, como uma pessoa negra, eu posso ser uma médica, uma policial, qualquer coisa, ele, como um gay, ele pode ser o que ele quiser. Seja a pessoa que você é, não mude por conta de ninguém. Eu adorei, amei, vou sentir saudade.